Oi, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar área horizontal entre curvas. E, para isso, eu tenho essa curva azul e essa curva laranja e essa área aqui entre elas. E a grande diferença aqui é que nós estamos acostumados a ver coisas de y em função de x. Mas aqui nós temos x em função de y, e por isso podemos escrever essa função como f de y. E o mesmo acontece com essa função. Eu posso reescrevê-la como g de y. Mas, como eu já falei, nessa aula, nossa preocupação vai ser descobrir essa área limitada entre as duas curvas. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Ok, a grande diferença aqui é que nós vamos integrar a função em relação a y. Ou seja, nós vamos utilizar uma integral definida onde os nossos limites estão em termos de y. Mas o que isso significa? Veja bem, esse aqui é o ponto de interseção inferior das duas curvas, esse vai ser o nosso limite inferior em termos de y, que eu posso chamar de y1, e esse aqui é o limite superior, que podemos chamar de y2. A ideia é simples. Você tem que procurar os pontos onde as curvas estão se interceptando e procurar o correspondente y desse ponto. Esses dois aqui são os limites de integração, ou seja, vamos ter a integral de y1, y1, até y2, que eu posso colocar aqui. E, claro, nós vamos integrar em relação a y, por isso, dy aqui. E como podemos calcular essa área? Simples, nós vamos utilizar a soma de retângulos infinitamente pequenos e vamos calcular a área de cada um, sendo que essa altura é dy, isso porque tem uma altura muito pequena, ou seja, uma diferenciação muito pequena. E qual seria a base desse retângulo? Se você perceber nesse intervalo de y até y2, a nossa função azul assume valores maiores do que a função laranja. Portanto, esse comprimento vai ser igual a f de y menos g de y. E, como queremos saber a soma desses vários retângulos, nós utilizamos a integral de y até y de f de y menos g de y. Até aqui parece algo simples, né? Porque nós conhecemos f de y e g de y. A dificuldade maior está em encontrar esses limites de integração. Para descobrir eles, nós temos que pensar onde essas curvas se interceptam. Se você perceber, ambas são iguais a x. Com isso, nós podemos igualar essa equação a essa aqui. Ou seja, podemos colocar Menos y ao quadrado, mais 3y mais 11, igual a y ao quadrado, mais y menos 1. E podemos subtrair ambos os membros dessa equação por toda essa expressão, ficando com menos y ao quadrado, mais 3y mais 11, menos y ao quadrado, menos y mais 1 igual a zero. E nós podemos ajeitar isso aqui, ficando com menos 2y, ao quadrado, mais 2y, mais 12, igual a zero. Observe que todos esses termos eles são múltiplos de 2. E podemos colocar o menos 2 em evidência, que multiplica y, ao quadrado, menos y, menos 6, igual a zero. Ou seja, se você multiplicar menos 2 por isso aqui, vai dar essa expressão. E você pode fatorar essa expressão do segundo grau ficando com y menos 3, que multiplica y mais 2, e ainda tem um menos 2 aqui, e a expressão tem que ser igual a zero. E se três coisas estão se multiplicando e o resultado está dando zero, uma delas tem que ser zero. O menos 2 não é igual a zero. Então, esse y menos 3 é igual a zero, ou esse y mais 2 é igual a zero. Nesse caso, o y vai ser igual a 3, enquanto nesse aqui vai ser igual a menos 2. É claro, você poderia resolver isso aqui com a fórmula de resolução da equação de segundo grau, mas assim fica mais fácil, né? Então, o limite inferior vai ser y igual a menos 2, e o limite superior vai ser y igual a 3. Com isso, nós devemos avaliar a integral de menos 2 até 3. Vamos fazer isso, então. deixe eu apagar tudo isso aqui para ficar melhor de fazer. Então, isso vai ser igual à integral de menos 2 até 3 de f de y, que, nesse caso, é menos y² mais 3y mais 11, menos g de y, que é isso aqui. E como eu vou subtrair, o sinal de todos esses termos vai mudar. Então, vamos ficar com menos y², menos y, mais 1, dy. E isso vai ser igual à integral de menos 2 até 3 disso aqui, que se ajeitarmos, vamos ficar com menos 2y², mais 2y, mais 12, dy. E o que temos que fazer agora? Simples, achar a antiderivada disso aqui. Então, vamos ficar com a integral de 2y, que vai ser 2y elevado a 2, mais 1, que vai dar y elevado a 3, dividido por 2 mais 1, que dá 3. E, integrando isso aqui e simplificando, vamos ficar com y2 e somamos isso com a integral de 12, que é a mesma coisa que 12y, e nós podemos avaliar isso no intervalo de menos 2 até 3. Ou seja, nós vamos utilizar o teorema fundamental do cálculo, que é a mesma coisa que pegar esse 3 e substituir aqui, ficando com menos 2 vezes 3 cubo, que é a mesma coisa que 27, e dividimos isso por 3, somando com 3 ao quadrado que dá 9, mais 12 vezes 3, que dá 36, e subtraímos isso substituindo esse "-2", aqui no lugar do y, ficando com "-2", que multiplica 2 ao cubo que dá "-8", dividido por 3 mais quadrado, que é igual a 4, menos 24, porque 12 vezes –2 é igual a –24. E, se resolvermos isso, esse 3 pode ser simplificado com esse 27 ficando com 9, e ainda tem o um –2 multiplicando aqui, fazendo com que toda essa expressão seja igual a –18 e somamos com 9 mais 36, que dá 45, e subtraímos por tudo isso aqui, e que vai dar, menos 2 vezes menos 8, vai dar 16 positivo, dividido por 3. Então, vamos ficar com 16 terços e mais 4 menos 24 vai ser igual a menos 20, e menos 18 mais 45 é igual a 27, menos 16 terços menos 20, e que resolvendo é igual a menos 44 terços, e ainda tem um menos aqui. Então, isso aqui vai ser igual a 27 mais 44 terços. E se resolvermos isso aqui, vai ser a mesma coisa que 125 terços, unidade diária. E, claro, ainda podemos transformar isso aqui em uma fração mista, que é a mesma coisa que 41 inteiros e 2 terços. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E Até a próxima, pessoal!